Eu digo acho, porque, olha, o Luís não me disse nada. Acerta. E eu, por acaso... <risos> por acaso, FIT. Calhou bem, então. <risos> que eu sou meu porque não estamos, vejo nada. Estamos sincronizados. Olha, como é que tu estás? Muito bem, obrigado. Tens andado por onde? Tenho andado Porto, Braga, Lisboa, vou andando por aí. Eu vejo sempre sempre nas, nas redes sociais, como é, que é, possível? é? Como é que é possível? Não é Um homem destes, como é que é eu de redes sociais, está sempre tão ativo e tu estás sempre em formação, homem. É verdade. formas? E depois é engraçado porque gostas sempre da parte da comida também. É, A gente para trabalhar tem que comer, não é? é e comer vai. E mostras. Diferencia. E mostras. É, sempre ao, uh, vais aos doces da, dos locais onde vais, normalmente. Por exemplo, ou, ou o que for uh, típico da região. Hum, uma vida Portanto, muito difícil. É muito, muito dura, muito dura. Olha, o que é que nós vais falar hoje? Conta-nos lá. Olha, uh, temos uma novidade que é o novo inbox do Facebook. E tu vais gostar muito desta novidade? este novo Inbox já está disponível para algumas contas, não para todas, até se quiseres confirmar na aplicação de gestão de páginas, portanto uhum. aquela aplicação branca com a bandeira cor de laranja então aparece já para algumas páginas, eu já tenho algumas, o um novo Inbox que permite gerir mensagens do Facebook, que era o que aparecia lá nessa secção, as mensagens do Facebook, permite também aparecer os comentários do Facebook e também os comentários do Instagram. Tudo mesmo Inbox ou tudo na mesma caixa de entrada. Qual é a grande vantagem? Aquilo que nós utilizámos até agora, que era as mensagens da página, para gerir as mensagens, neste caso, pessoais, digamos assim, agora podemos gerir os comentários, que são sempre dignos da nossa atenção e, portanto, de uma resposta, portanto permite fazer um follow-up mais fácil, como fosse o inbox de um Gmail, por exemplo. Uhum. E também todos os comentários do Instagram, sem ter que eu ir à app Instagram necessariamente, eu consigo gerir o meu um Instagram do gestor de páginas. Ah. Por isso é que eu disse que ias gostar. Porque tanto a página do Facebook como o Instagram são duas ferramentas. Peço desde já as minhas sinceras desculpas a todos aqueles que me enviam milhares de mensagens e que não obtêm resposta. Eu não consigo. Não, não consigo, consegues responder não. a tudo? Não, não consigo. Respondes, respondes ao que é possível. Não consigo, não consigo responder a tudo, não consigo... Mas isso é um sinal. É não. sinal que tens muita influência Sim, de mensagens. Sim, mas... Eu... Luís está a dizer, não, tenho mandei-te uma mensagem e não obtive resposta. <risos> Confirma-se, então. Não, não é verdade. Eu tenho muita coisa a cair-me e, e muitas coisas até que me poderiam interessar e que, olha, mas só não dá vazão. Ok, então, com a aplicação agora <risos> consegues ver tudo no mesmo sítio. Pelo Pronto. menos é mais fácil. E como é, e como é, que, isto como é que isto funciona? Como é que funciona? Então, provavelmente algumas pessoas podem ver uh, uma imagem uh, de aviso, bem-vindo à tua nova caixa de entrada e aparecem os três ícones do Messenger, do Facebook e do Instagram. E pode-se clicar na opção Começar para passarmos a utilizar. E depois disso, o aspecto é este. Portanto, neste caso, estamos a mostrar Ei, imagens... Confusão. são três Neste caso são quatro imagens, mas tudo no mesmo inbox. Portanto, na própria app, cá em baixo, vamos ver uma opção que diz Inbox. E então, ao tocar no Inbox, eu cá em cima vejo três íconos, Messenger, Facebook e Instagram. E, portanto, ao tocar nesses paradores, eu vou ver as mensagens de cada um dos meios. Portanto, aqui está o Instagram, até está em movimento. E depois tenho as mensagens e os comentários do Facebook. Tem muita mensagem. Portanto, ficou tudo no sítio. Tudo concentrado. Tudo concentrado no sítio. Portanto, fica mais fácil eu gerir todas as mensagens pessoais ou públicas, as duas merecem resposta, através desta interface. Aqui tem um outro exemplo, neste caso, na aplicação, em que vemos no canto superior direito a possibilidade de poder dar um follow-up à mensagem. Então, se eu respondi, portanto, toco nos três pontinhos ou na roda dentada, de dependendo -se do sistema operativo, e posso marcar como não lida, mover para acompanhamento ou marcar como spam. Não lida significa que eu quero dar follow-up mais tarde, não respondi agora, vou responder mais tarde. Mover para acompanhamento significa que precisa também do, do responder mais tarde, ou então marcar como spam. De... Nem quero, nem quero, nem quero okay. dar resposta. Exatamente, não merece resposta. Mas spam, tem portanto. muitas. Como, nessas... como, no, email. como claro. no e-mail. Sim, no Facebook acontece muito. Por acaso, também, recentemente, tenho recebido mais spam no, no Facebook e no Instagram. Portanto, acontece, é normal, rede com muita gente, há claro. spam, como qualquer outro meio digital. Aqui, estou, estamos a mostrar no computador, portanto, tanto funciona na aplicação mobile, gestor de páginas, não é a aplicação azul ou é normal, é a branca, gestor de páginas, como funciona? Na interface web, no computador. E neste caso agora estamos a ver no computador. Faça nota que quem não tiver ainda esta interface, há que aguardar ou então uh, tenho aqui uma dica final que pode ajudar também nesse aspecto. Então, uh, a diferença é que temos o primeiro separador página e depois temos caixa de entrada. Uhum. Se disser caixa de entrada já tem nova funcionalidade, ser disser mensagens, ainda só tem as mensagens, não tem tudo. Então aqui eu posso ver as várias mensagens que recebi, do lado esquerdo posso uh, ver as várias pastas, portanto fica organizado por pastas o tal dar seguimento, ver mais tarde ou spam e portanto depois de dar esse, essa etiquetagem posso ver nas pastas, essa etiquetagem pode ser dada do lado direito do canto superior, em que tem o um envelope e depois tem o um relógio que é para dar seguimento mais tarde. Hum. Uh, e, portanto, se nós formos para, para dar o follow-up, também é idêntico, como vimos ah, no mobile. Acompanhamento, concluído, e spam? ou spam. Ah, spam. Respondi, boa. vai sair daqui, preciso responder mais tarde, ou então é um chatinho que está me a mandar mensagem para a página errada, provavelmente, ou está a fazer spam puro e duro. Então, spam está resolvido, não chatei mais. Eu tenho muitos chatinhos. Também deve acontecer. É? tantos chatinhos. A ti deve acontecer mais, mais do que a mim, por razões óbvias. Então, aqui tens vários separadores, portanto, as mensagens do Facebook e o Instagram uh, e a particularidade é que, por exemplo, estou aqui no separador do Facebook, foi alguém que fez uma publicação na página e eu posso responder diretamente aqui, não tenho que ir à página. Eu daqui respondo a um comentário, uma publicação que alguém fez na página. Se tornam as coisas ainda mais imediatas. Sim. Robert, não sou no... daqui a bocado respira mais rápido. Sim, ou dormir vai ser um luxo daqui por 10 anos. Por Sim, exemplo. não é? Só te... para quem for old fashion é que vai dormir de vez em quando. Sim. Os outros não, estou sempre ligado. Eu acho que você é old fashion, só Sim. dormir. <risos> e agora precisas dormir mais também, não é? Sim. Então, agora, uh, Instagram também é a mesma situação. Eu posso responder diretamente na página do Facebook Sim. a um comentário do Instagram. Isto está imenso jeito, até para apagar. Quando há spam, eu daqui posso apagar, posso responder. E uh, não tenho que ir à app Instagram. Posso fazê-la. Neste caso, quem faz a gestão através do computador, não tem que ir à para responder. Portanto, facilita imenso. Não sei se no teu caso já tens esta inbox? Não, não tenho nada, mas eu também só tenho aqui o Facebook, o Instagram mas... do Porto Can... do E, na, e na, na página do Facebook? O de páginas, nesta branca. Agora vamos ver. Já tens aqui. A gente vê já. Está fechada. Ah, ok. Mas se também se tiveres, ele aparece depois de minha mensagem. Por acaso, podemos abrir. Moulizinho, eu sei que estás super ocupada e hoje o dia não está a ser nada fácil para ti. Mas conseguimos abrir aqui as páginas do, do Facebook do Olá Maria? Podes entrar? Entra, entra, entra. Sem qualquer tipo de cerimónia, a casa é tua. Hoje o dia não está a ser fácil, pois não é? Pois há dias assim, para todos. Convidados que não aparecem. Quem é que por aqui é Eu não sei porque é que isso está assim. Mas podemos tentar e depois vemos na próxima semana. Não é? é pode ser, sim. Calhar é melhor. Sim. Tenho aqui Faz. uma dica final para Diz. terminar. Não. Que é... Pronto, obrigada. Se alguém... Eu uh... acho que não sabe. Não sabe a password, não é? Eu também não sei a password do, do Olá Maria. Para terminar, tenho aqui uma dica interessante que é, se acederem à página do Facebook e depois, se formos às definições, portanto, em cima temos definições, se entrarmos nas definições, temos do lado esquerdo os vários separadores para, para gerir as vários funcionalidades do Facebook. E há uma opção que diz anúncios de Instagram, do lado esquerdo em baixo. Portanto, vão à página, Acaba definições. mais, eu me isso. Ah, todos os dias, sim. Mas chateia-me, porque eu, eu, o Instagram é a minha eu, fico, rep... in, eu fico entusiasmado. <risos> Quando há uma novidade, fico entusiasmado, é uma coisa nova. É Normalmente de... é para melhor. Eu gosto sempre de... a minha rede preferida de todos sempre é o Instagram. É o Instagram. Mas esta Mas, parte olha, dos patrocinados irrita me muito. Sabes, pois tens razão, cada vez há mais publicidade no Instagram, é verdade. Hum. O Instagram foi a rede social que mais cresceu agora, está, o Marcos do Grabega anunciou há uma semana, está com 700 milhões, estava com 600 milhões há pouco tempo, estava com 700 milhões de utilizadores. Quem está dois. a crescer muito. E é apenas uma rede social de imagem e de vídeo, e agora Eu de gosto. histórias. Então, super simples, também por isso o seu sucesso. Então, se, se, aqui a vantagem é, se acedermos à opção anúncios de Instagram, isto tem a ver também com o que falamos aqui. Uh, a mim já só diz Instagram, porque tem uma função nova. Mas, uh, na maioria dos casos, diz anúncios de Instagram. É, é um, este Vasco é um postal lá claro que já tens tudo de novo. Nem sempre, nem sempre. E o novo, o novo deve durar para aí duas horas, por daqui a é duas horas. Já há uma outra coisa Já há outra coisa e ele já tem o novo do novo. Não Quase, é? Quando tenho, fico muito satisfeito, porque é uma função nova para adoro, a gente explorar. Adoro. Exatamente. Então, aparece anúncios de Instagram. E Sim. o que é que vão fazer? Portanto, isto na página profissional, não no perfil. Vão fazer login com a conta do Instagram uh, associada à página profissional, Sim. da empresa, da pessoa, da celebridade, do que for. E ao fazer login... Sim. Depois, será uh, uma questão de tempo, pode ser horas, podem ser dias ou semanas. Vai aparecer uma interface como esta. Eu aqui consigo gerir o, a minha conta do Instagram através do Facebook. Ou seja, eu consigo editar toda, toda a informação da biografia, do site, toda a informação do Instagram. Já não tem que ir à app ou, em, ou, ou ao próprio Instagram. Eu consigo, através da minha página, gerir. Okay. E aqui deixo a dica final, que é, se fizerem login com a conta do Instagram aqui, é, é provável que ganhem aquela opção nova que vimos, o novo inbox porque é nesse, é o, automático? O, o Facebook nem sempre é, mas tem acontecido Aham. em alguns casos. Isto porquê? Porque o Facebook passa a saber que aquela conta de Instagram profissional pertence à minha página de Facebook, logo é provável que me dê o um inbox. Já vimos que em algumas contas dá o um inbox, outras tem que se aguardar algum tempo. Uhum. De qualquer modo, é uma opção interessante, não tem nada a perder, não pagam nada, não são obrigados a fazer anúncios, mas é a mesma coisa que dizer ao Facebook, esta conta Instagram profissional pertence a esta página de Facebook e, portanto, estão a unificar a presença no Facebook, com o Instagram. Quem eh, quiser conhecer todas as novidades e, quem sabe, ter direito a uma formação sobre redes sociais com o melhor, deve-se dirigir ao site www.vascomarques.com. Obrigado. Ué. Vasco, é sempre um prazer ter-te cá. Igualmente.